Oi, gente! ah pessoal, Dá o é pro meu canal. Gente, eu vou gravar um vídeo hoje aqui na escola. E eu e isso, a gente vai embora sozinha. Pra minha casa. Minha mãe tá sabendo. Você mandou mensagem pra ela? Mandei, ela visualizou. Aí a gente vai sozinha. Que, tipo, Se eu for assistir tipo, de perto, eu poder ir embora e ir sozinha. É. Aí, Aí, gente, eu já fui algumas vezes sozinha pra escola, mas agora é a primeira vez que eu vou que eu vou sair sozinha da escola. Não, não sei das outras. Tá nada. E é isso. Que eu vou gravar. É fofa, assim? Eu vou gravar um pouquinho na escola, um pouco lá em casa, um pouco na, na nossa rotina. Gente, então agora a gente tá na aula de português, né? fica é tá bonita de manhã e eu não olha isso. Olha a primeira aula você tá linda cara que é a primeira aula não é a primeira aula a primeira aula é o Santos lá. é isso aí hoje é sexta-feira e a primeira aula é essa aí e a gente tá copiando um dever bem pequenininho no quadro e depois a gente vai fazer a prova de português e ciências né e é isso a gente, a gente já está na hora do recreio Daqui a pouco a gente vai embora Só que não Aqui ó, estamos com a Maria Clara a gente, Ali é a Tainá, tá ali um, Vamos para cá, gente A gente já... Meu Deus, cara! Depois eu continuo Aí gente, a gente já acabou a prova E agora a gente está no recreio Já deve estar quase acabando E a gente tá andando aqui e aparecem as pessoas do nada, né? E é, e é isso. A, a... a... a... diretora dividiu. A... Olha como eu fico linda nessa luz. Cadê o meu olho? Meu olho fica bonito na luz. Né? Ai, caraca, não sei o que. Eu Só vai bater com é. a minha é. Gente, ela tá com o é. meu casaco. É. É. Não adiantou aqui. nada, né? Aqui, aqui, aqui! aqui. Caraca, foi ah, a gente que a... Pronto! Tá. o banheiro apareceu! A loja do banheiro? Apareceu. Eu e o Douglas batemos três vezes no vidro, demos três descargas, quando a gente abriu a velha grande apareceu! Ritual da loira no é. banheiro José, caramba, bora, gente, coi, é, é? Gente gente Bora, gente Bora, José Bora, José, bora, José. Bora, José. Trancaram a porta, trancaram a porta que, que merda Calma, calma, olha ali a olha, diretora Diretora É, é isso aí Olha o Douglas ali Vai, gente, vai Caraca, e a mulher tá olhando <risos> Bora, gente, bora. Vamos fazer logo esse negócio. Bora, gente, bora. Como é que faz? <risos> a mãe? Aonde? Última... Bora, José! Não pode entrar ali, né? É, eu. É. Vem, gente, vem, gente. Como é que faz? Abrir, desligar a turma três vezes. Um. Espera, parar. Depois a descarga três vezes. Dois. E você tem que ficar sozinha, porque só, só dá pra fazer. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, Fica aqui, fica aqui Aí Três. Aí ele sai focando Aí ele tem que vir no da descarga três vezes. Aperta aí, ah, aperta aí. Calma aí. Manda? Ah. A... A outra tá dando... Deu? Deu? Deu? deu tá? né? E agora tem que chamar o nome três vezes. Mas eu tenho que dar mais uma descarga. Pera aí. Dei mais uma descarga. É aí vai, vai. É Blue Mary. Não. A gente já bota... Milbra. Vai. Mas o que é que fechou a porta? Mas fica comigo. Deixa comigo. Eu fazer. que ele já Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Não vai comer, ela chega com o fundo do espelho, Ah, bora, né? Ah, eu lembro que tinha que botar mão assim, um Vai olhar bem fundo. Loira do banheiro. <risos> do bora, novo. gente, bora. Eu fico com medo de um e Vai, vai. É engraçado. É Então, só fica falando não, não, não. com a gente, fala com a gente. Fala mais, fala Loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Gente, eu tava fazendo ritual, não, querendo? Bora, vamos sair daqui. Vamos vamos vamos E três descargas. A gente já fez, não conseguiu. E três tapas no espelho. Três tapas no espelho? Já acabou o recreio? Conseguimos chegar a ah, não! Dá licença, dá licença, dá licença. Super educada, gente. e a professora chegou nas duas últimas aulas agora. Duas últimas aulas. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Gente, agora a gente vai ter aula de inglês, tá? Gente, agora a gente tá na última aula, agora é... a, a droga de gente, gente. É... É... prova de ciência. Nossa, olha é meu olho, olha meu olho. E é escrita, não, não é olho. oral. E a gente vai ter uma prova online, né? É de inglês. E a gente, vai ter um baile. A gente vai ter simulação de incêndio, muita coisa vai acontecer. E eu vou gravar, mas as pessoas que pagar. Uhum. Ah. Eu acabei de fazer a prova, e acabei de entregar, a pessoa não pode ver que eu estou com o celular na mão. Eu acho que fui muito bem. Já. A gente está indo. Quando a Luísa foi embora, teve dela que eu fui, tá? Ah, não, Porque não... A Luiza. Quando a Luísa foi... foi, eu não sei Ganharia. se foi ela, foi ela A gente está indo. <risos> gente, eu acho que não sei Depois a gente tá? fala com a diretora, pra diretora falar com o moço do portão. E pior que a gente não vai pegar nem João Lucas, nem Rafaela, nem ninguém. Porque a gente foi um século depois. Não, pra lá do posto. Eles vão pra lá, ó. Eles vão pra onde? Eles vão pra lá. Ai, ah, que bom, né? Não, eu vi a Rafaela vindo pra cá um dia. Vamos, vamos ver a casa da Duda? Vamos falar com a Duda? Você sabe onde é a casa é dela? Sei, é aqui. Essa aqui? Aham, uhum, essa aqui. Uhum. A gente tá vendo a casa da Duda, nossa Caraca, amiga. Gente. Como é que ela consegue chegar? Meio que é pra andar, né? É. Gente, a gente está indo muito aqui. aqui. Muito cara, feliz, muito animada. Olha, gente. Olha Um ali. carro tá vindo. Tem um, um cara tá correntado tá ali. ali, olha. Ai, ai, ah, ai. Ah, tá, gente. É da igreja que é tudo. Mas tem um cara correntado. todo dentro de igreja, tem que ter uma imagem de um cara correntado. É, isso é meio errado, né? Mas a gente não faz nada, né? Porque né? Ah, não, não, não, ai, cara. É Gente, vamos, vamos... Ai, eu queria ir na casa de alguém. Eu queria, sei lá, que se tivesse um shopping aqui pra gente ir. Onde é a cidade é? depois que é? tá... É, cara. Mentira, mentira. É, cara. <risos> Ai, tá, gente. Eu não vou filmar muito porque ainda uma moto tá passando. Porque tem muita coisa pra filmar e aqui vocês não vão escutar direito. Então, tchau. Gente, tem um cachorro que tá seguindo a gente. Porque eu fiz carinho nele. Ela fez Ai Jesus, que coisa mais fofa. E agora? Ele acha que a gente vai levar. Ai, vamos Ai meu Deus, ele tá vindo atrás da gente. Cara. Gente, ele já andou muito atrás né, da gente. Ai Jesus, vou tipo, dali ali até ali. <risos> gente, a gente acabou... Ai, pisou no meu pé. A gente acabou de chegar e agora a gente vai voltar ali pra poder comprar miojo no mercadinho. Vai pintar de trancor ou vai ficar verde? Vai pra... Sei lá. <risos> Aí, gente, depois eu vou... Eu tô gravando o, o dia da gente pra vocês, tá, gente? Porque esse dia tá sendo bem diferente. Então é isso, gente. É, não sabe não. Que eu vou com... quando estiver pronta. Então é isso, gente. Até depois, olha essa nuvem. Olha o Todd. Olha o Todd. Que lindo, que lindo. É assim mesmo? Como? Rosa? É rosa. É rosa. Gente, então, a gente tá trocando de roupa. Eu já troquei de roupa mais ou menos. E a gente agora vai fazer os miojos. E depois. E a gente tá escutando música. Né? Porque Então, gente, meu cabelo tá todo assim, mas enfim, né? Não é isso. O miojo tá ali fazendo. A gente tá escutando música. A gente trocou gente de roupa. A gente trocou de roupa. meu não sei o que Eu. Eu. E, é uma... e a gente tá aqui escutando música. Eu marrei minha blusa porque tá muito calor, gente. Porque a blusa é tipo aqui. Uhum. E tá muito calor, não dá não. Então não dá. É isso. Aí a gente vai pra aula de dança daqui a pouco. Eu acho que esse é o quarto vídeo que eu faço com você. Porque tipo, o você me trollou. Que foi aquele da, da ah, Louritina. É. E, e a, a gente, gente tá aqui. Gente, então siga que tá aí na de descrição. Beijo. Gente, então. Tô toda bagunçada aqui pra vocês. E a gente tá. Não, não abaixa não. Que Aí a gente vai ver filme agora, que é o segredo dos animais, que a gente já viu esse filme trilhão de vezes, desde que a gente é pequenininha E a gente tá, tá aqui comendo. A gente vai comer, no caso, hoje com refri. Tem melhor coisa, que tem cara. Então, gente, agora a gente já está indo, a gente já trocou de roupa. Não, tá? tá, é, a gente já viu o filme, já comeu, já fez algumas já coisas, mais. né? A gente se armou, a gente botou essa blusinha. Que nem igual, mas e a Short também é né? E Short. E E, eu tá também. <risos> é. e eu tô de cabelo preso mesmo, por causa que se eu for de cabelo solto vai bagunçar tudo. Eu e não cabelo solto, porque... Porque não sei. Esse cabelo é maravilhoso, mesmo não é. Aí... <risos> Aí, gente, a gente tá indo. Então, é a primeira vez, a primeira aula que a gente vai fazer, então a gente não sabe, a gente não sabe se a gente vai fazer ginástica ou dança. E é isso. Eu não sei se eu vou conseguir gravar lá, porque eu posso ficar com vergonha. Mas é isso. Gente, a gente já tá aqui na rua, na frente da loja do meu pai. Porque. Uber. É, porque tipo, minha mãe teve que chamar o Uber por causa que o carro deu piripaque. Não, não, olha meu olho, meu olho aqui tá lindo. Deu piripaque, aí a gente teve que chamar o Uber. Aí a gente vai ter que esperar aqui. A gente acha que é o ponto de táxi, eu não posso parar, tá bom, tá bom. Ali próximo, ali onde Cachorro. você achar melhor, tá bom. Beleza, é o mesmo lugarzinho próximo ali. Aham. Uhum. Gente, a gente, acabou de descer do Uber. Não, não, eu ainda não mostrei minha mãe minha mãe aqui, ó, gente. Tá com a gente nessa aventura de primeiro dia e a gente tá andando aqui pra chegar num lugar que tipo é pertinho, o Uber deixou a gente na porta, mas a gente tá vendo sem um lugar ou outro. E a gente já tá de... chegando, eu vou desligar, porque eu tô com vergonha. Gente, aí gente, a gente acabou de sair de lá da alva Gente, a gente tá aqui naquele vídeo que eu acabei de mostrar aí era a gente estava dentro da biblioteca mexendo no celular <risos> e aí a mãe dela ligou para ela e a gente veio para a praça e a aula já acabou foi bem legal e é. aí semana que vem não vai ter por causa que é feriado na outra semana vai ter. E aí toda sexta ou todos os dias que tiver, toda sexta, em casa, é. ela vai lá pra casa pra Bom, gente poder mal. ir junto. E é isso. Fica <risos> na fila. Aí, é isso, gente. Aí meu dia praticamente vai acabar aqui, né? Porque, tipo, não, mãe, não de chegar em casa não vou fazer nada. Eu vou passar na oficina. Vou ficar na oficina. Ah, mãe, puxa vida é isso, gente Então, gente Eu já cheguei em casa é, Ela foi pra casa dela E os meus pais Estão na rua, consertando o carro No concerto, vão ficar lá E ela me trouxe em casa pra me devolver as coisas minhas, eu vou ficar aqui sozinha E... então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado dessa Minha rotina de sexta-feira Que foi nova pra mim, né E agora vai ser toda sexta-feira Vai ser assim, gente, vai sair de casa juntas tudo. Então, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de rotina, assim, comentem aí nos comentários, porque eu não sou muito boa de fazer vídeos de rotina, vocês perceberam, né? Mas eu posso tentar fazer mais vídeos assim de outros dias, por exemplo, segunda, terça, quarta, sábado, enfim. Mas aí vocês comentem aí, tá bom, gente? Ou é no meu Instagram, que tá aí na descrição. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, um beijo e tchau!